Nós, na sessão do dia 1 de julho, nós usamos essa tribuna onde eu, o vereador Everaldo, o vereador Marcos, nós falamos a respeito de, da, da, da, da funcionária que foi, foi demitida. E aí nós citamos que ela era a funcionária né, da saúde, mas o grande problema foi o seguinte, que outra funcionária da saúde... É, porque nós fizemos aqui um levantamento do trabalho dessa funcionária que foi dispensada e nós falamos em respeito à a, a, a, a, a, a forma de como ela foi dispensada a, mesma, a fala foi quem fez a fala foi eu, o Everaldo e o, o vereador Marcos mas em nenhum momento nós destacamos aqui os outros funcionários nós simplesmente falamos em relação à funcionária né, que ela foi dispensada, que era um ela já tinha, parece, nove anos, se eu não me engano, né? E aí, houve elogios em relação ao trabalho dela. Mas nós aqui, um dos três, que está registrado em ata, distratamos ou desfazemos os outros funcionários. Muito pelo contrário, dificilmente, eu nunca vi vereador aqui nessa casa, às vezes a gente fala em relação a secretário. Muitos de nós falamos em relação à questão de salário e outras coisas mais. Mas funcionário é, que atende a população, nós jamais destacamos aqui. Jamais. Então eu quero falar para essa funcionária que, que, que entrou em contato comigo, que nós temos um grande respeito pelos funcionários, mesmo que a gente lute aqui pela... Pela, pelo concurso público Que, que venham a ser preenchidos os cargos Através de concurso público E os cargos hoje existentes São cargos comissionados Mas nós sabemos que tem funcionários Que são exemplares Que são funcionários excelentes Assim também, como em todas as empresas toda firma Tem também os funcionários que vão para lá tentando falar Aquele, aquele, aquele velho ditado, né, morcegar E né, passar o tempo Tem também, se não deixar de falar mas quero falar para essa funcionária, a qual eu conheço muito ela, ela é uma, uma lutadora, batalhadeira. Enfim, é, é, pela consideração que eu tenho. Ela sabe disso que eu tenho consideração por ela, que ela entrou é em contato comigo por isso. Mas nós jamais aqui fizemos elogio a um funcionário a qual ele está no carro. Nós fizemos sim porque ele foi. Ela foi dispensada e nós aqui é. é, é, é nos indignamos pela forma a qual ela foi dispensada. Do mais, não houve mais nada em relação aos outros funcionários.